Agora vocês vão ouvir esse canto aqui e daqui a pouco eu volto explicando o que foi que nós fizemos aqui nessa edição. Então presta atenção nesse áudio, presta atenção, você vai escutar esse canto aqui junto comigo. Eu estou aqui com o Nilton dos Trincas, então apertando play, escute aí esse trabalho, essa nossa edição. Apertando play, presta atenção nos cantos.